Este programa é patrocinado por Altis Empresas. A Acoustic é uma empresa portuguesa de engenharia que cria produtos de isolamento de som e tratamento acústico. A mais recente aposta da marca é a Vic Booth Gaming, uma cabine pensada para quem gosta de videojogos. Os painéis acústicos usados no interior da cabine trazem duas vantagens. Evitam que o som passe para o lado de fora e tornam o som dos videojogos muito mais imersivo. isso é necessário um ambiente controlado, que não temos nas nossas casas. Porque temos uma porta ali, um vidro ali, uma cozinha aqui lá. É difícil ter as colunas todas à mesma distância e com a mesma acústica. Portanto, com, no nosso caso, com uma cabine, que tem. Um, um tamanho definido e tem simetrias, é fácil é, fazer então esse setup. Esta cabine é feita a pensar nos gamers, em jogadores que fazem transmissões para a internet e também para empresas que querem um espaço de descontração para os funcionários. O segredo está nos painéis produzidos pela v que têm uma elevada absorção de som. Os painéis são produzidos através de moldagem térmica, o que permite criar várias opções de design, desde modelos que imitam a madeira a outros mais decorativos. Uma das vantagens deste método de produção é a sustentabilidade. Grande parte do material usado nos painéis tem origem em plástico reciclado. Desde 2014, a Vicoustic já transformou 300 toneladas de plástico em produtos acústicos. Outra vantagem é a modularidade das cabines. São produzidas em peças fáceis de montar e também podem ter vários tamanhos. Ou seja, é possível criar pequenas salas de reuniões para empresas ou espaços muito maiores a pensar em produtores de música. China, Estados Unidos e Alemanha são os principais mercados da Vicoustic. A empresa faz mais de mil projetos de tratamento acústico por ano e até já ajudou a criar salas para grandes empresas como a Apple e a Microsoft. Este programa é patrocinado por Altis Empresas.